Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto. É aqui onde fazemos nossas análises sobre as dezenas. Lembrando que se você ainda não tem esse sistema que te entrega os jogos premiados da Lotofácil, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e comece a mudar a sua vida através da Lotofácil. Então pessoal, sem enrolação, vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01 a dezena 05. Vamos acreditar nas dezenas 3, 4 e 5. Baseando que são as dezenas mais frequentes da linha, e acreditando que elas continuem saindo nos próximos concursos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 07, 08, 09 e 10. Vamos continuar acreditando na dezena 07 que vem de um bom momento. Vamos apostar que as dezenas 08, 09 e 10 serão sorteadas, já que elas vêm de um atraso muito grande, o que as deixa muito fortes para este concurso. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nas dezenas 11, 13 e 15. A dezena 11, está com um atraso de 3 jogos e tem muita chance de ser sorteada. A dezena 13 não costuma ficar mais de um concurso sem ser sorteada. E a dezena 15 vem aumentando sua frequência, já saiu nos últimos dois concursos e é uma dezena forte também. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16, 18 e 20. A dezena 16 é a mais frequente da linha e não pode ficar de fora de nossos jogos. A dezena 18 é uma dezena boa, se olharmos os jogos acima, ela geralmente sai mais de uma vez seguida nos concursos. E a dezena 20 saiu nos últimos dois concursos, e sua maior sequência olhando os últimos 20 jogos foi de 3 vezes. Então vamos acreditar nesse seu padrão. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 23 e 25.